Gente, o nosso amigo, ele faz poço. O faz ainda? Ah, mas eu tô meio cansadão, mas faz. Cara. Esse poço aqui ele fez. fechado. Esse poço aqui ele fez. Há quantos anos o fez esse poço aqui? com 10 anos. 10 anos. E aí o fez uma fossa também? Aqui, ó. Fiz uma fossa. E olha só, pessoal, com certeza tem água aí ainda. É. Nós estamos agora aqui ao lado de uma casa abandonada. É a bomba tá aqui hein? Tá, eu vi a ligação, até a fiação deixaram aí. Ô oh, o calango saiu que saiu, hein? Deixa eu passar aqui, sou magro, passar por cima da tampa mesmo. Vamos andar aqui um pouquinho aqui dentro, dar uma, uma volta aqui dentro. Aqui tem uma fossa. Ah, tá ali, tá ali a fossa. Ele bateu na tampa, a tampa aqui. Ah, é mesmo. Aqui é uma.. Quantos metros essa fossa deu? 3 metros. 3 metros? Tem essa aqui, tem lá. Lá embaixo Aqui é uma fossa que ele fez também. E tem mais outra pra baixo? Lá embaixo, E uma casa, gente. Abandonada Abandonada essa casa. Deixa eu dar uma chegadinho ali dentro. Você sabe aqui que faz aqui? Deixa eu ver. Vai estar me mostrando uma coisa aqui, deixa eu ver. Isso é tatu, faz. Olha lá. Eu, eu não tinha visto ainda no mato, não. Eu já vi falando no barranco. aqui, ó. Tem muito tatu. quem conhece, conhece. Eu já ia passar aqui e não ia perceber que era tatu que fez isso. Estou acostumado só nos barrancos. O que tudo é isso? Olha lá. que Esse aqui é bom vir com um, um caça-tesouro. Aí, pessoal. Olha isso. Saber o que o era uma puta casa bonita e boa, é. tudo destruído acabou, <risos> tá acabando tudo. Aqui foi um banheiro um dia. É. Aqui era duas casas numa, sabe? Ah, era duas casas? É dali, pra, pra lá é outra casa. Tem ainda uns restos de cano aqui. Esses canos eram pra jogar água, né? Irrigação. Nossa, se era é na cidade nem eu já tinha roubado isso aqui, né? Ah, não tinha sobrava nada, né? Isso aqui não sobrava se nada. Esses fios nem tinha levado embora. Certeza. Olha só. Isso aqui, Inclusive isso aqui é de de ferro, né? É. Ó, de ferro. Esse vendo aqui vendo? Esse é. ferro também? É, é a Madalena que está atrás de uma de um cano desse para fazer uma chaminela em casa. Nós não estamos achando pra comprar. É. Mas A lenha está atrás, rapaziada. nós temos um fogãozinho, a lenha lá, e ela falou bem, porque eu estou não acho para comprar, a gente não, nós não conseguimos achar. Então, se isso aqui é outra cama. Um tanquinho. Deixa eu ver aqui o negócio. Já tiraram tirar do cilho, já roubaram do cilho aqui. Levaram? Já, aí tiraram. Outro um banheiro. banheiro. Aqui tinha uma fia que já foi tirada. Olha os, os azulejos antigos. Ah, levaram os fios sim, gente. Levou? Levaram Levou. os fios. você viram pra serra, sabe levaram os fios daqui? Porque eu nunca tinha gala, gente. outro quarto. Levaram sim. Levaram tudo, senhor. Levaram. Levaram tudo, senhor. Aqui era uma sala. O cara botou um papel parede bonito, hein? Olha gente, papel parede que ele colocou aqui, ó, ó, ó, bonito papel parede, olha. É papel parede... era viu? É é era, papel parede. É, caprichou aqui no papel parede. Hein? Então por isso que eu falo pra vocês, é, pra quem gosta de morar no lugar sossegado, é um lugar desse aqui, né? Ah, um lugar desse. É. Esse forro é madeirinha, madeirinha, né? É. Papel parede também. Aquela parede todinha, ela é papel parede. Eu não uso essa casa você que Ah, eu nem imagino, mas pelo jeito que eu tô vendo o tijolão aqui, foi coisa bem feita mesmo. Né? Tijolo. Pode sentar no cimento, hein? Ah, meu amigo. Isso aqui foi feito no capricho mesmo, hein? Tem um ferro amarrando por cima ali que o cara colocou. Olha o seu Antônio foi de uma, uma. Não uma janela desse tipo aqui, mas foi uma Sassasaki que os ladrão arrancou da parede do rapaz. Gente, o rapaz assentou uma Sassazaki e foi embora pra casa. Foi virar as costas. Meu Deus do céu, nós vamos parar. Aí o relógio está ali ainda com os fios. Vindo de cima. Aquele fio ali, se os caras souberem aí mesmo, de noite aí. Oxe. Do jeito que a gente tá vendo eles fazerem ultimamente. Parece que virou moda. Aqui é um, um rapaz, lá um evangélico. Ah é? Chegava é natalício. Foi embora pra Minas Gerais? Foi pra Minas, agora não sei se ele tá em Minas ou tá enxateada. Né? Tem Pezinho de manga. Ali aqui, um, aqui foi uma garagem. Ali tinha um forno, sabe? Forno? Ele fazia carvão. Ele bateu no meu ah, tinha. É gente, a natureza ela vai voltando a tomar conta do lugar, viu? Exatamente. Né? Abandonou, ela vai. E interessante que se morar alguém aí, ó. Na casa, a casa nem. É. Mas sair alguém da casa, a casa começa. Ela começa a cair. Começa a cair é. e é impressionante. É. É. Aqui já tá bom, né? Ah, tem uma trinca aqui nessa coluna. Ah, mas também é impossível não aparecer uma trinca, né? Ele falou que debaixo desse bambu tinha um forno de fazer carvão. Eu estou vendo alguma coisa azul lá, parece que é uma madeira. É uma madeira mesmo. Eu fico pensando quantas pessoas vão sentar nesse murinho aqui num dia de domingo como hoje ou num dia de sábado e não comeram uma carne, conversaram, deram risada e hoje resta só isso aqui que nós estamos vendo. Que coisa! Eu falei sobre isso aqui ó, o está aqui ainda, que não mexeram não. Bom, melhor do que mexer e acabar com tudo né. Bom, eu vou chegar ali para nós poder ir embora. Oi? Tá abandonada mesmo, viu? Aí era a cozinha? Olha a dona Tete, tranqueirada. Olha só, viu? Olha a dona Tete. Tem muita coisa aqui. Aqui acho que era documentação, né? Não, aqui negócio é de uma parede lá, assim. Não é papel. Uhum, não é? Papel comum. É. Ah. Documentação de remédio de vasilhame. Aqui, acho que tudo de contabilidade de algum... de alguma empresa, né? Olha lá. Aqui tem bastante... É, dá a impressão que é ali mesmo. Gente do céu, quanta coisa! Olha, as portas estão aqui, ó. Não. As portas não levaram embora, não. Farol de carro, filtro de, de óleo de caminhão. É, tem muita coisa aqui que acabou ficando para trás, ó. Aí. É, quando quando a pessoa, aqui tá vindo gente, viu? Certeza que tá vindo gente aqui. Acho que é esse caseiro aqui, Pode ser. É que eu tive um depósito, né? É, dá a impressão que era é, o depósito, né?